É. Então. E vamos, vamos vamos, falar de, vamos, vamos trocar, o, trocar o assunto que eu queria, cara, tem muita coisa que a gente vai conversar aqui hoje, mas eu tô, eu tô muito curioso também pra, pra saber um pouco sobre o que, que você tá fazendo hoje também, é, você tá dando aula ainda, você não tá, como é, uhum. que, tá, como é que é esse negócio da aula, inclusive teve uma pergunta lá em cima também, eu recebi essa pergunta hoje num atendimento que eu fiz de como é, se transformar em professor aqui, se você precisa ter uma licença diferente, se você precisa fazer algum curso para ser professor. É... Então, eu queria, queria saber como que você se tornou professor e como que foi também uh, o processo para La Salle, né? E, e Enfim, falar um pouco das suas aulas também, né? um pouco dessa área. E tem mais, eu tenho mais perguntas sobre isso, mas vamos começar com essas. <risos> Legal. Professor, para ser professor de escola convencional aqui, eu acho que você, você precisa de uma licença. É, que as escolas convencionais são as escolas mantidas pelo poder público, né, que eu tô comentando uhum. nesse sentido. Agora, para você ser professor de empresa privada, se escola particular ou universidade privada, até mesmo universidade pública, mas a gente tá falando do outro nível, college, você, o, o, o, você precisa ter um, no, no currículo algumas experiências no mínimo de ter dado workshop, ou ter feito alguma coisa assim, né, nessa, mais ou menos nessa área e tal, é, de ter feito algum treinamento e tal, etc. eu tinha vários micro-exemplos disso que eu fui, obviamente, pra essa vaga fui enxertando e enriquecendo isso, né? Essa, aquele mais uma vez eu customizando. Só que qual que é a pegada aqui? Aqui você tem que dar uma aula, é, você tem que dar uma aula teste, né? É, pros caras. E aí você não dá uma aula teste pra qualquer um. Você vai dar aula teste pros professores que dão Caraca. a disciplina. Então você vai ser avaliado pelo cara que tá cuidando da disciplina lá e ele tá saindo por algum motivo e tal. Então, esse, esse é o processo e tal. Eu vi que nessa pergunta do, do, da, da escola, para se tornar professor também, eu vi que tinha alguém comentando sobre STEM, né? Que é Science, Technology, Eng Engineering, Mathematics, né? Eu dei aula numa escola é, para criança, que era uma escola, de, uma, uma escola STEM aqui também. Exatamente, é o Felipe, ele, né? uma escola STEM aqui. Eu dava aula para criança de 7 anos a adolescente, né? Até 15 anos e tal. Totalmente focado. Lá os moleques faziam robô, aprendiam desenvolvimento de software, totalmente só matemática e tecnologia, né? E aí eu ensinava Python pra eles lá e a gente fazia jogos em Python e tal, usando o TK Inter lá. Era bem maneiro e tal, bem maneiro mesmo. Então assim, tem esses... era part-time, né? Part-time job. Você sabe onde era o trampo? Não, onde que era? Perto da borda dos Estados Unidos, então... Ali em Sausson, Cara, eu ia daqui. Da, do ce... eu, lá do centro, né? Eu morava lá no centro, lá em Vancouver, lá na cidade ali, né? No... Uhum. Ia lá até perto da bora. Tipo, era uma, uma hora e meia, cara, de ônibus até chegar lá. Então, era todo é. domingo eu ia, né? Era só nos domingos e então. tal. E o Passava transporte do público, público do... aqui é horrível, né? De ônibus é horrível, né? O Skytrain é legal, mas o de ônibus eu acho péssimo. Olha, eu, eu vou falar pra você, cara. Eu, eu, não tenho nem de, eu, eu não tenho nem carteira de motorista aqui. Eu, tô, eu uso, quando eu quero usar, eu uso no meu Brasil. Eu sei que eu tô ilegal, né? Eu deveria tirar daqui, mas eu tenho preguiça, cara, porque pra mim o transporte público funciona tão bem, eu gosto tanto, eu não... Como eu não andava, acho que eu não andava de ônibus no, no Brasil, assim, pra mim aqui, é, eu sou de ônibus, cara, pra tudo que é lugar. Sim. É, eu acho péssimo, porque assim, por exemplo, daqui pra casa da Thaís, você conhece a Thaís e o Diogo, né? Nossos amigos aqui, ou não? Eu acho que não. Enfim, é um casal de amigos nossos que mora aqui em Surrey, também eles moram na frente daqui em George ali, né? E eu moro a 10 minutos de carro daqui em George, é só uma reta. E, cara, Thaís, a gente. A Paula saiu com a Thaís outro dia, a Thaís falou: oh, vota vou a casa de vocês de ônibus, né? E a gente sai daí. Aí a gente falou, ah, beleza. Cara, aí deu, sei lá, 15 minutos, a Thaís me ligou e falou: Cara, tu tem como buscar aqui. Vai. Eu falei, pô, por quê? Ela falou, cara, tá dando uma hora e meia. São três ônibus da minha casa pra sua, e 10 minutos de carro. É literalmente uma reta. E assim, a gente ficou sem entender o porquê que de 10 de, de minutos de carro daria uma hora e meia de ônibus. Se, se, são, sei lá, 5 quilômetros, sabe? E aí, Sim. assim, eu não sei, você tá morando em Burnaby, né, mas, a, ma, mas aqui em Surrey e Langley, cara, o transporte público é muito complicado, cara, é muito complicado. E Langley, principalmente, que não tem, não tem estação de metrô ainda, tão construindo, né, falaram que mais uns três anos tá construído, mas é, não, não tem metrô direito ali e, e o ônibus funciona bem porcamente aqui, sabe? Então, assim, Sim. pelo menos aqui em Surrey e Langley é bem complicado, cara. Entendi, eu acho que é porque Burnaby é uma cidade satélite, tipo, tá grudado com Vancouver, né, então, é, o metrô é dois minutos da minha casa, é o metrô, ônibus o tempo inteiro, então, é, é. andar por aqui em Vancouver é muito tranquilo, né, de transporte. É, o, o Ricardo, público. ele sai da casa dele, se ele tropeçar, ele tá dentro do trem já, né, assim, é, é, só é, ele atravessar, é só ele atravessar a rua, né. É, exatamente, a gente mora um do lado do outro aqui, né, então, essa, é, é, é, essa é a famosa estação e então. tal. Exato. É muito maneiro, assim. E, e me fala um pouco dessa sua trajetória com a, com a La Salle também, você tá por lá ainda, você tá dando aula lá ainda, agora com a pandemia tá complicado, né? Mas me fala um pouco da La Salle também, inclusive a La Salle é uma escola que a gente trabalha na Twiz, a gente tem parceria com a La Salle. É, Vai, já, já fui lá, inclusive, no teve um, teve um workshop da ILAC em 2019, que a gente foi lá e a gente, a gente almoçou com, com a comida dos alunos da, do curso de gastronomia da ILAC, né? E tava é. sensacional, assim, um banquete organizado pela La Salle, foi fantástico. E eu fui fazer a aula teste, que inclusive era a sua, era a sua aula, só que acho que no dia você tava doente e eu fiz aula com com um canadense. Mas era pra é. você ter dado a aula pra mim, já tinha gente falado isso também. Mas fala... Gente... É, mas fala um pouco pra gente aí, cara, da, da sua trajetória com a La Salle também, o que, que você faz por lá, né, fala um pouco aí também. Sim, eu sou eu tô há quase três anos na La Salle, eu comecei dando aula focado em desenvolvimento de jogos com Unity na La Salle, né? Que esse é o meu skill, uh, uh, já conhecia o Unity já desde 2012 e tal. E aí com o tempo, cara, os, acontecia uma situação ou outra, um professor, um professor faltável, eu acabava tendo que cobrir uma um professor ou outro e acabei assumindo várias outras matérias. Então, como eu já desenvolvo C mais, com mais C++ também há muito tempo, eu acabei... a uh, é, dando curso intermediário, iniciante intermediário de C++, né? Para os caras que estão chegando. Uhum. Depois me passaram uma outra matéria, que é de design patterns, né? Para área de desenvolvimento de software e tal, que também eu acabei passando um tempo, uns dois períodos, dando essa matéria, mas daí eu entreguei a matéria porque, é, puta, eu sou programador, ficar dando matéria só teoria, até eu ficava com sono de dar matéria. Então, uhum. matéria é legal, mas dava um sono absurdo. Mas hoje eu tô focado simplesmente em, em C e desenvolvimento com C Sharp e o Senior Project. Ou seja, o cara pra formar na la sala ele passa comigo por último delta. Ele tem que fazer o projeto final comigo e, e aí é o crivo final. Se ele não passar, ele não vai pro mercado. Se ele passar, ele tá quase com um o emprego garantido já na, na boca é, do gol. É, então, é, você lá, que... é você que a gente tem que. É você que a gente tem ficar alisando, então, dando é. chocolate. No final, cara, no final é, se você. Se você olhar, não é bobagem, não, mas é se você, por curiosidade, dá uma olhada no LinkedIn. Eu tenho vários testemunhos de alunos meus, tanto brasileiros quanto estrangeiros, cara, de que hoje estão trabalhando na indústria, porque, cara, eu falei, cara, segue esse caminho, modifica isso, tem, cara, ó, você tem uma ideia, tem moleque trabalhando na Ubisoft, tem garoto trabalhando na Coalition, na Microsoft, na EA que tem mais a botão, no, no, a EA não dá nem orgulho, mas, mas o que dá mais orgulho é assim, de ver o cara trabalhando na Rockstar, que são empresas mais difíceis de entrar, né? A EA tá aqui do lado, né? Então. É... Então, tem vários alunos de diversas, diversas escolas que voltam e falam porra, é, tem muita... É, é, tem muito agradecimento ali nesse sentido. Então, o cara... Eu falo, se você, eu, é o que eu falo pro aluno. Eu falo assim, cara, eu sou extremamente rigoroso nas minhas, na, na, nas minhas aulas, muito rigoroso mesmo, uhum. que eu falo pro um molecada, eles estão vindo para uma faculdade e olha, vou treinar vocês para serem profissionais, os melhores profissionais que vocês puderem ser, né? Então, eu exijo um comportamento específico de profissional, então os caras já assimilam isso e adotam isso o nível de profissionalismo do moleque de 19 anos 20, 21, cara que tá se formando eu já peguei até cara que tava fazendo uma segunda ou terceira faculdade e tal, 40 45 anos, ó, tem que seguir esse padrão aqui pra entrar, e esses caras voltam e falam, puta, agradeço demais as dicas e tal, e o cara tá empregado na área de desenvolvimento de jogos, cara, caraca é isso que eu, que eu faço aí e uh, falando justamente dessa área de desenvolvimento de jogos, você até comentou de algumas empresas aqui, né? É, como que é esse esquema? Como é que eu posso formular essa pergunta? Eu queria saber assim, qual, qual a likabilidade, né? Do, do, do, já já misturando em inglês e português, how likely it is, do cara estar tá, tá num curso de game design, não só na Salle, né? Mas em qualquer outra instituição também. E ele conseguiu um trabalho nesse tipo de, de, de agência, né? De, de empresa, né? De desenvolvedora. É, é muito complicado do cara conseguir um emprego desse sendo brasileiro. O, o nível de inglês tem que ser muito, muito alto também. Ele tem tipos de emprego mais entry level que ele consegue fazer é, em, em empresas de desenvolvimento de games. Você pode falar um pouquinho melhor sobre isso? Claro, claro. Tipo, vamos quebrar a tua pergunta aí. Tem emprego entry level na área de desenvolvimento de jogos? Tem, parte de QA. Então, tem muita gente que começa na área de desenvolvimento de jogos sendo tem QA, né? QA, o cara que vai fazer teste uh, no, no, do jogo. Uh, Gameplay o que, que é QA aí, pra né? galera. Isso, o QA é o teste de gameplay mesmo Os caras desenvolvem a funcionalidade no jogo Você vai lá e testa e vê se aquelas funcionalidades estão respondendo Conforme a documentação que foi te dada né? Fala, ó, esse boneco precisa fazer isso, isso e aquilo e tal Pra isso os caras, o que eles vão ver de você É se você é um game maníaco, sabe? Um cara que joga muito, que entende de mecânicas e tal Então é o famoso tester, né? É um tester é, Existe outro tipo de QA, que é o cara que sabe programar né? E vai fazer teste unitário é, para a aplicação que foi desenvolvida. Ou seja, o que é teste unitário? Ele vai desenvolver scripts para testar, é, é, é, por exemplo, determinada funcionalidade. Aí se usa Selenium, se usa, dependendo da, da, da ferramenta que esteja usando, tem uma diversidade de ferramentas para teste ali dentro e tal. Esse é o, o, o nível entrante né, do, do, na área de jogos e tal. Agora, falando em termos de mercado, quando a gente compara a área de desenvolvimento de jogos versus a área de desenvolvimento de software, primeiro, o mercado é menor tá? O mercado é muito menor. Portanto, de Ot, o mercado é mais fechado. Você uhum. tem mais, é, menos abertura para entrar. Então, é uma panela mesmo. Assim, porque todo mundo da área de jogos aqui se conhece. Todo mundo. Então, é, pelo fato de eu estar envolvido na escola, o seu nome corre nas empresas. Então, todo mundo te conhece, o, o aluno te conhece, o fulano te conhece. Então, to, todo mundo se conhece. Então, não dá para você, por exemplo, sair de uma empresa por exemplo, muito ruim que você já se queimou com todas. Então, é um... É um mercado um pouco mais restrito. Uhum. Agora, para você trabalhar na área de jogos, o que, que é visto, né? o que, que é olhado no, no, no perfil do profissional? É, é olhado o, a, o portfólio dele. Então, Por exemplo, se o cara é artista, é importantíssimo que ele tenha um, um artstation ali muito bem formado, com todos os modelos 3D dele. Enfim, o é, é, modelo, sei lá, é, os desenhos, sketches de desenho que ele faz e tal, os concept arts e tudo mais, né? para ele se vender ali. Uhum. Se o cara é gameplay engineer, desenvolvedor de jogos, ele vai ter que é, criar, The tipo, é, mini joguinhos dele, ou publicar. É importante que ele tenha um ou dois jogos na Google Play, que é fácil você criar um jogo mobile, publicar ali dentro, que você ainda dá manutenção. É, começar a criar esses portfólios. Ó, e ter um GitHub... Por exemplo, nesse sentido, recheado ali, né? Do, do é, é, desses mini projetos. Diferentemente, por exemplo, da, do que a gente conversou anteriormente sobre a área de desenvolvimento de software. É importante ter um GitHub? É. é mas é muito menos importante uh, ter um GitHub na área de desenvolvimento de software do que é na área de desenvolvimento de jogos. Desenvolvimento de jogos, o cara vai olhar. Quem é você? O que você já fez na área? Me mostra. Basicamente, isso. É um pouco diferente. É, o approach. E, obviamente, aquelas regras que a gente conversou sobre a, a customização do currículo e tal, etc. Super importante. Se você não tem experiência nenhuma na área de desenvolvimento de jogos, cara, tenta colocar, sei lá, sei, sei lá foi as posições mais devagar, sabe, posições que sejam mais coerentes, né, que você ocupou e falar: aqui teve um momento de transição de carreira, eu tô me dedicando à área de desenvolvimento de jogos nos últimos quatro anos, por exemplo, aqui meu portfóliozinho, sabe. Então... Só para quem, quem é um pouco leigo no assunto, assim como eu, você pode só explicar um pouquinho o que é o GitHub também e o porquê que é tão importante ter o GitHub para a área de programação, né? Que você falou para a área de jogos não tanto, mas para a área de programação, você pode explicar um pouco o que, que é e o porquê é importante isso? É uma pergunta minha porque eu realmente não, tá. não, não não tô dentro da área, não sei o que é o GitHub. Tá, o GitHub, assim, de maneira bem superficial, ele imagina que você está criando um aplicativo, né? Na tua máquina. Uhum. E aí você salva... Quando você salva o teu aplicativo na tua máquina, ela vai ficar guardada na tua máquina. Aí você incorre em, versus, em, em, em diversos riscos, né? Diot? O primeiro risco é de a tua máquina dar pau, você perder todo aquele código e tal. Um outro problema que você tem com esse approach aí é que é, o código que está na tua máquina, por exemplo, é, você quer compartilhar com outro desenvolvedor, você não consegue. Você vai ter que, na verdade, zipar aquele código fonte, mandar por e-mail, colocar no, no Google Drive ou no... Seja lá que tipo de repositório em cloud você vai disponibilizar para o cara. O GitHub ele é um repositório na nuvem né, online que facilita esse compartilhamento de código. Então você pode criar repositórios de projetos que você está fazendo, que são projetos privados que você não quer compartilhar com outras pessoas, né, com o mundo. Ou você pode criar repositórios públicos, são esses repositórios públicos, onde você coloca os seus códigos-fonte dos aplicativos que você cria para outras pessoas uhum. avaliarem ou contribuírem com o teu projeto e tal, etc. Então é um repositório de código-fonte. Puta, isso é, isso é bem maneiro. Então tem toda, uma, tem toda uma colaboração também entre a galera de desenvolvimento, o né? pessoal de TI, que... É, que, que se ajuda nisso, né? Tem, a, tem o código da pessoa. Eu, eu sou totalmente leigo nesse tipo de assunto, tá, cara? Eu sou totalmente leigo nisso. Então, é, é, eu, eu tô achando fantástico essa, esse tipo de colaboração que tem entre a, entre a galera do TI também, né? Isso é bem legal. Isso é bem legal. Isso, inclusive, se você nunca trabalhou, né? Se alguém, recomendo pra quem trabalha na área de desenvolvimento de software, se você nunca trabalhou é, em algum projeto open source eu recomendo você trabalhar para ter isso no teu GitHub lá, né? Você fazer submissões e tal no, no GitHub, isso conta muito aqui, né? Quanto você é ativa na comunidade é, de projetos open source lá, é fundamental. O cara te pergunta o que você fez de, de, de relevante, você tem algo para se orgulhar. Eu, falo, eu sou contribuidor desse repositório e tal, repositório, trabalho com isso e tal, mexo com isso. E os caras se amarram nisso aqui, amarram muito nisso. Isso é muito legal. E me fala um pouco mais também sobre as suas aulas. ela La Salle está dando aula de Unity agora, né. Explica pra galera também um pouco o que que é, como é que é, como é, que é esse trampo. Você é, é, é, falou que você faz a parte final, né. Mas você também deve dar aula pra galera que tá chegando, né, pro básico também. É, Sim. Pelo menos eu, até Sim. A, a aula que eu fui, foi bem do básico. Mas eu lembro que eu fiquei lá, acho que quatro horas eu já consegui fazer um, uma, um level ali de CS. E, e o cara andava pelo level. Eu, eu, eu pirei, cara. Eu, naquele dia eu falei, eu vou, eu vou sair da Twiz, eu vou virar game developer. <risos> então é. explica um pouco pra gente do, do, disso daí também. Sim, ó, antes de explicar, responder a tua pergunta, acho que uma das principais diferenças entre desenvolver, é, que eu acabei não complementando, é desenvolver software e desenvolver jogo são experiências completamente diferentes. Então, quando eu falei que é, são mercados diferentes mais restritos, até em questão salarial, o mercado de desenvolvimento de jogos paga um pouco menor, dependendo do nível que você está, do que é o desenvolvimento de software, que a demanda é um pouco menor em relação ao desenvolvimento de software, mas o mercado de desenvolvimento de jogos, ele tem uma atmosfera, ele tem um ambiente de trabalho, ele tem uma proposta de entrega de produto, e você trabalha com entretenimento, né? Uhum. Completamente diferente do desenvolvimento de software, ninguém chora, ninguém se emociona, a clicar no botão, eu fiz o meu cadastro na, na Decolar, que coisa linda, emocionante clicar no botão. <risos> Mas você se emociona com as histórias dos jogos, né? porque são filmes né? contados, Sim. tem personagem, tem dublador, tem narrador, tem música que foi feita para aquilo tanto profissional da, da indústria. The Last gente, of Us que... 2 tá aí para falar, né? Pô, cara, The Last of Us 2 é uma puta de uma história, né? É, é, exatamente, nesse, né, nesse aspecto é... Como tantos outros jogos, né, que acabam emocionando a gente, fazendo parte da da nossa vida, né? Então assim, falando, respondendo à pergunta agora, qual que é o que que a gente faz lá? A Unity, falar a Unity, ele é, um, é uma engine, né? É, antigamente, quando se desenvolvia jogos, há 20, 30 anos atrás, tudo as, as engines, que são essas ferramentas de construção de jogos, eram feitas do zero, né? Cada empresa fazia a sua e tal. Só que com o passar dos anos, essas, essas, essas ferramentas foram evoluindo, né? Essas várias micro ferramentas espalhadas foram evoluindo, foram colocadas tudo junto. E aí os caras transformaram um grande pacotão num grande produto. Então tem, tem umas três engines no mercado muito fortes e tal, é, que são utilizadas fortemente por grandes indústrias, que é a Unity Engine, é, que trabalha basicamente com c e Unreal, que é com C++, e a CryEngine, que é uma alemã também que existe há muitos anos. A CryEngine faz parte do, do, do ecossistema da Lumberyard, que é o ecossistema da Amazon. A Amazon comprou a CryEngine. Uh, uh, e oferece isso pra você desenvolver dentro do ambiente da, da CryEngine. Foi essa CryEngine que saiu o, o... Desculpa te cortar. Foi, foi essa engine que saiu o último jogo da Amazon, que foi super flopado também? Uh, qual que foi o, o jogo? Eu consegui falar. Eu esqueci, cara, o nome do jogo. A gente testou esse... New World. É esse, não, não é o New World. Não é o New World. É um outro jogo que, é, que eles quiseram inventar de fazer... Tipo um CS em terceira pessoa com... A, com, com... É, com elementos de, de RPG. Ai, eu sei que ficou horrível o jogo. É um jogo de tiro competitivo. Crucible, esse é o Zé que mandou, aí, o Crucible. Crucible. E ah. foi massacrado, né? Foi nessa engine aí também? É, não, foi nessa engine, a engine deles, né? O problema é que é o seguinte, eu vou te falar o que aconteceu aí na, na, na, na Amazon, né? Na Amazon, quem liderava a Amazon no início da... da... Isso, eu tô falando assim, na Amazon Desenvolvimento de Jogos, né, da Lumberyard, era um cara de, de gestão de negócios da Amazon empresa de marketplace, né, cara? Então uhum. isso foi uma das grandes críticas que se tiveram, que botaram um cara que não é da indústria de entretenimento, que não sabe como é que é a funcionalidade, a forma, a, a, o formato de trabalho da indústria de entretenimento, a pegada, o ritmo de desenvolver produto, pra tocar um produto, né, um produto de entretenimento. Então isso foi uma das grandes falhas. Inclusive eles estão revendo isso. Isso inclusive também foi uma grande falha da Google Stadia também, tá? Então, a Google Stadia mudou, começou a trazer os, os profissionais. Tu viu que a grande hype que saiu da Google Stadia, né? Ah, vai virar, eu vai lembro. virar, não sei o que, até agora. Eu fiquei pirado na... com... Eu fiquei pirado é. no lançamento do Stadia. E aí, assim, eu, a Paula até falou, ela falou, cara, espera só um pouquinho pra você comprar esse daí, que eu tô achando que esse aí vai ser meio merda. Aí eu falei, tá, vou esperar. E assim, dito e feito, assim, sabe? O, o, o negócio não roda bem, é... Roda Só se tiver uma internet muito boa. Os jogos são o mesmo preço que você compraria no, no PlayStation 5 ou no Xbox, ou alguma coisa assim. E, e aí veio o Game Pass de celular também, que faz a mesma coisa. Você pode fazer pelo Game Pass, né? O, o, o XCloud, né? Uhum. Então, esse, esse flop foi fantástico. Eles estão até meio que descontinuando né, o Stadia, né? É, assim, é, eu, eu não sei que peta agora, né? É, eu não sei se eles vão. Eu sei que eles pararam de desenvolver produtos próprios e vão começar a trabalhar recebendo os produtos das próprias produtoras e desenvolvedoras, né? Dos Eles acabaram com o estúdio de fato de desenvolvimento, que teve essa ideia aí de, de ter seu próprio estúdio e tal. Mas eu acho que talvez, cara, o stage seja uma proposta meio futurista pela infraestrutura que a gente é, ainda não tem, né? Apesar do Canadá ter uma infraestrutura em termos de, de internet muito boa, mas ele tá falando de gigabytes né, sendo transf tra tra é, transferidos via stream aí numa para muita gente jogando, né? O número de jogadores no mundo é absurdamente grande, e aí tu imagina, a gente tá falando de jogos singulares, né? Tipo de single player, né? Imagina jogos de multiplayer, de latência, qualquer diferença ali faz uma grande, um grande impacto no jogo, né? CS uhum. ou Valorant, e aí vai. Ah, né? Até no GTA mesmo, ontem eu vi o Zé errando três tiros que ele não tinha, não, não tinha errado se tivesse no meu ping aqui, cara. A gente jogando no servidor brasileiro, a diferença de ping, a gente jogando com 250 de ping, ontem o Zé que errou três tiros num cara lá, acabou com a nossa ação do banco, entendeu? Por conta de ping. Foi erro do ping. É, faz muita diferença, né, cara? Assim, aqui, por exemplo, quando você observa esses aspectos no jogo, tem outras coisas que são olhadas no jogo também, de você comprar a TV certa. Se você joga console, é comprar a TV certa. A TV, por exemplo, dependendo da TV que você tem, a TV tem input lag, sabia disso? Nem sempre... Sim. A, a, a, a TV 4K é a melhor TV para você jogar videogame, então. então você tem que escolher a TV certa, se você joga console, você tem que jogar, escolher o monitor certo, se você, dependendo do jogo que você quer renderizar, né os jogos, por exemplo, os monitores de, de Pro Player, não tem nenhum que é menos de 144 Hz, né? porque qualquer Sim. diferencinha ali faz tem grande impacto. Né? Então, voltando é. à tua pergunta, Deotti, sobre a questão do, do que a gente fala na escola, né? então a gente ensina o cara aos princípios, né, e, e como desenvolver jogos 2D e 3D na Unity e tal, depois ele passa para começar a desenvolver, entender como é que funciona a linguagem de C++, a diferença de C++ com C Sharp, e começa a desenvolver a sua própria Engine em C++. Então, assim, é, é um curso muito intenso, são três anos e meio de curso, é um bacharelado, né, uhum. e é um curso muito intenso, é, que o, realmente, você entra lá, você tem que incorporar a, a, o estudo, porque é muito conteúdo, é muito exercício, a demanda é muito alta, mas quando você sai de lá, cara, você sai já empregado, entendeu? Esse, essa é a pegada da, da La Salle, assim. Isso é, é legal, sa... tem feiras de emprego dentro da escola, as, empre... as empresas que procuram os alunos, na verdade, né? Porque sabem que é. ali tá saindo um produto, um produto bom, né? É, exatamente, <coughs> assim, os caras feras ali, então a gente tem um uma aceitação dos alunos assim, muito alta, assim, acima de 90% dos alunos. Né? Que não dá para ter todo mundo que tem gente que tem problema no visto, tem gente que tem problema é, é, comunicação, e aí vai. Esses outros fatores que não dá para controlar, né? Sim, sim. Eu queria até te fazer uma, fazer uma pergunta, se dá pra gente fazer. É, mas não precisa ser agora, pode ser um pouco mais pra frente na live. Se dá pra você compartilhar sua tela com o um Unity do zero e fazer só uma brincadeira, assim, se dá pra você mostrar pra galera alguma coisa, assim, você criando um, um, um stage, alguma coisa assim, alguma coisa funcional rápida, existe isso? Não sei se daria não, pra não. você só mostrar pra galera ilustrar né, o, o seu trampo, na verdade dá, dá pra gente fazer, eu vou eu precisaria fazer um load up aqui do da Unix, mas a gente vai conversando enquanto isso, eu vou ativando aqui a Unix, dá pra mostrar sim, a galera Beleza. ter uma ideia. que, que, é que a, gente, a gente vê ao vivo o, o, o, o, a criação, né, de alguma de alguma coisa, sei lá uma, uma cena do CS, sei lá sabe, alguma uma coisa assim não sei, sei, sei <risos> é, que assim, é, pra... é que assim, por exemplo, pra você começar a construir um jogo, tem uma série de componentes que precisam ser feitos, né várias uhum. coisas que precisam ser feitas, desde a Desde a construção, desde a. Da, é, da construção da mecânica, como download do personagem, animação do personagem, montagem no cenário. Dá pra gente fazer algo rústico aqui, mas dá pra. Nesse algo rústico aqui, dá pra gente explicar alguns princípios disso. Tá? Você me pegou meio de surpresa, não tava esperando. É, não, é por isso que eu perguntei se isso é possível. Se, se for uma coisa que dá muito trabalho demora muito, também fica, fica tranquilo, não, não, não é necessário, é só pra. Só pra ver se a gente conseguia mostrar um pouco né, dessa, da Unity pro pessoal, de ver como é que é na, na prática um desenvolvimento de games também, né? Um, um pouquinho, assim, né? Mas se, for, se for uma coisa muito também complicada, eu tive essa ideia agora, que você tava falando disso, falei, puta acho que vai, vai ser legal de mostrar, mas se for foi muito difícil, tá tranquilo. Não, é só, é só que demanda tempo, assim, por exemplo, para construir essas coisas, demanda. A gente gastar aí uns 45 minutos, uma hora, uma hora e meia, vai, você vai melhorando, mas dá pra gente fazer uma... Uma brincadeira desse tipo, sim. Tô abrindo aqui alguns dos projetos pra galera ter uma ideia de… Ah, se tiver alguma e... coisa já pronta né pra, pra, pra mostrar, seria, seria interessante também. Seria bem interessante. E... É, vamos lá, vamos deixa eu só ver aqui as perguntas da galera aqui, galerinha. O pessoal tinha mandado umas perguntas. Manda pergunta de novo, por favor, porque já subiu aqui. É, eu queria ver algumas perguntas do chat agora também. Ó, oh, o Nasgul tava falando do Stage aqui, o oh, Stage acabou faz um mês, foi anunciado. É. É, então, é isso. Descontinuaram o Stadia já. Como é de muito de prática, do Google, né, eles começam o um negócio e, e, e já, já descontinua né. Fala, Paulo Zucchini! Obrigado demais pelo seu sub, deixa só aproveitar o um momento de pausa rapidinho. Só para agradecer também a Rage do Nerd Extreme, o follow do Rafael Xuxa, o follow do, do Dr. S Júnior e a host do Phoenix Wright. E é isso, gente. Desculpa, eu não, eu não tô agradecendo na hora para não, não interromper o papo, tá? Mas muito obrigado aí, todo mundo. É nóis! É... ó, o gringo feliz aqui falou que nem, nem se orgulha do software eles trabalha com mainframe, dá uma tristeza, ele falou que a gente tava falando de, de não se orgulhar de apertar botão, né? É... Deixa eu só dar uma olhada aqui, ó, só responder algumas perguntinhas, montar coisas na Unity é muito bom, disse o Andrakin aqui também. E é isso, Vom, vamos pras perguntas da galera aqui, rapidão então, Richard. Uhum. É... O Raul pediu o site da escola, se depois você puder colocar aí no chat aí também, o site da LaSalle. O... Uhum. O Andrakin perguntou como é o mercado para character design. Você tem alguma noção? Porra, mercado para character design, ele é muito aquecido aqui. É, é muito aquecido, mas a competição é acirrada. Assim, a competição é acirrada. Tem muito artista do mundo inteiro aplicando para cá, cá. E os caras, é, tipo, tem a possibilidade de escolher muito a dedo o, a partir de character design aqui. Mas vou te falar, viu, cara? É, eu acho que os character designers é, brasileiros estão em alta, assim, no mercado de desenvolvimento de jogos. Eu não sei se você sabe, mas é, o líder, por exemplo, da, da parte de desenvolvimento de, de, de arte na Sony é um brasileiro, né? Eu esqueci o nome dele, eu consigo recuperar aqui rapidamente. É, mas, por exemplo, tem um, o character designer, acho também é, main character designer na Coalition, né? Que faz o Gears of War, ele é, é Rafael, né? Rafa alguma coisa, né? O nome do cara. E esse aqui o É o, é o Grasset, exatamente. Esse aqui é o site do, do, do, da escola. Então, assim, é, tem o character designer aqui do, da, que, fez, que trabalhou no Gears of War, é brasileiro também. Tem, cara, tem, tem vários caras que trabalham na indústria aqui, tipo, na Sony, na Relic, são, que são brasileiros que trabalham nessa parte. É, é tão aquecida quanto, assim. tá mais uma questão de, de o que eu vejo. Ó, Deot, olha só, olha só que interessante, eu vou te mandar um link aqui, se você puder passar pra galera, vocês não, é, não vão acreditar que isso aqui, por exemplo, é feito por um brasileiro, por exemplo, que tá no tem, Brasil, inclusive. Tem um GTA que tá sendo desenvolvido por brasileiros, né, você já viu isso aí também? Isso aí tá há muitos anos, né? Mas muitos é aquelas iniciativas, aquelas iniciativas que não tem acabativa. Eu mandei no chat, se você puder rodar esse vídeo aí. Bom Só para você ter uma ideia, é um, é, um, é um trailer de um jogo de 3 minutos, onde os characters... É jogo AAA, tá? Onde os characters, os personagens e tal e tudo mais, estão sendo, desenvol... tá sendo desenvolvido por um brasileiro. Puta, e, esse cara, e esse cara faz streaming, ele é super simples, super humilde, é, e, e, e ele tá no Brasil, inclusive. Então, que isso, isso... Não, o Kenan não é BR. O Kenan é de uma empresa americana. É, o Kenan é de uma empresa americana. Só que quem tá trabalhando... Um dos caras que tá trabalhando no, é, no character design é brasileiro e tal. É, que é o Rodrigo e tal. Então, assim... Esse é o naipe de trabalho que os caras estão esperando. Então, se você colar na live do Rodrigo quando você puder, você vai ver que o que, que o Rodrigo faz em termos de construção. Ele monta, antes de ele desenhar o character, ele desenha silhueta, ele monta a lógica, ele vê, ele vê questões de quanto, quantos uh, polygons tem aquele... Sabe, ele, ele olha, analisa todo o aspecto. Ele está gerando um character que seja... É, carismático, fantástico, perfeito, seja performático, porque ele está vendo o um número de polygons, sabe, que está uhum. é, naque, tá indo naquele o cara. Então, ele faz um, um trabalho de mostrar o seguinte, esse é meu portfólio e é, é dessa forma que eu construo o meu produto. E isso dá uma vantagem nele, assim, competitiva, absurda. Tanto é que ele conseguiu, uh, uh, conseguiu esse trampo aí dessa forma, né? mostrando o trampo dele e então. tal. É, aí é, é, é, é, é, é que se você olhar ali de ótimo por exemplo o André Kim falou assim o Rafael quando foi trabalhar na Santama, levou um monte de É aquele lance né você é, conhece os caras o mercado como eu falei é muito restrito você vai chamar aquilo que você tem aquela galera que você tem confiança né Vai entregar um bom trabalho obviamente deixa eu rodar o vídeo aqui então que você que você mandou aqui só tô colocando você de volta aqui na live que eu tinha mudado de cena e você tinha saído deixa eu voltar aqui o pessoal tá te vendo aí deixa eu vou rodar o vídeo que o Richard mandou aqui gente vamos ver ah, eu já vi esse trailer, esse jogo é lindo, eu tô esperando muito é lindo, pra jogar É lindo, cara, esse jogo, é ele vai, vai sair em outubro, entendeu? É, vai sair em outubro e tá sendo desenvolvido, você não acredita, sendo desenvolvido é, por brasileiro, entendeu? Você vê o, o, o, os personagens, quanto eles são carismáticos, cara, olha a carinha do personagem. Sim. Não, e isso o cenário, é... né? A água, tudo assim, tá bem bonito. É, olha só, o personagem é que ele fez aí. É, é extremamente... lógico que isso aí é cinemática, mas você vê essas mesmas características da cinemática que você tá vendo aí no jogo. Daqui a pouco vai aparecer cenas de gameplay, aí é isso? Três minutinhos e tal. Então, está então, sendo ah, tudo desenvolvido por brasileiros, é isso? See... Não, não. É, essa empresa, Amber Live, é uma empresa americana. Essa empresa é uma empresa especialista em animação que decidiu fazer seu primeiro jogo. E aí esses caras já meteram a banca pra fazer tá. um jogo triple A. então conseguindo, cara. Um... Olha o naipe do jogo, né? Em termos de é, parece É, parece um jogo da Pixar, cara. É, cara. É lindo demais, ó. Com personagens muito cativantes. Como eles são espera em animação, eles estão apelando nas animações, né? Que você se apega muito com o personagem por causa das animações. Né? Então os caras estão arrebentando nesse sentido. E aí você, você consegue enxergar um brasileiro fazendo esse tipo de trabalho? Você não imagina, né? Mas tá aí, cara. Qualidade, triple A. Só precisa é. ter estar tá, tá ambiente certo, com a ferramenta certa, com as pessoas certas para trabalhar. O brasileiro isso é... tem muito aquela síndrome do vira-lata, né? De achar que a gente não tem capacidade para fazer isso na gringa, né? O eu pessoal sempre assim, fala, ah, mas eu vou chegar lá e não vou conseguir fazer isso. Porque não sou... Não é verdade, cara. Tá aí, né, brasileiros tendo sucesso no exterior com o que gosta de fazer, né, cara? Isso é muito legal. Exatamente, cara. É. Isso, é... isso é cena de gameplay, ó. O gameplay tá muito parecido com a cutscene também. Não é? É isso, é isso que eu falo, chama é de gameplay, cara. Eu vi um momento de batalha dela, olha só, a batalha dela. Agora é gameplay, você. É, é, isso é gameplay, tá lindo, tá lindo. Eu com certeza vou trazer esse jogo pra gente jogar aqui na live também. E se você quiser, eu posso convidá-lo também, pra, se você quiser entrevistá-lo também, ele viria com o maior prazer, não dúvida. Pô, louco, mas aí, aí eu vou ficar chique demais, com certeza é. quero entrevistar ele. É, com ele certeza. fica tranquilo com você aqui conversar, eu falaria com Vem aqui que ele, ele, ele vem sim, um cara muito maneiro e tal, e é isso, cara. Contador de história, cara, pra caramba, ele gosta de falar. Pô, então... ia, ser um, ia ser um grande prazer, cara, ter o Rafael por aqui. Acho que o chat também ia gostar bastante de ter essa, esse bate-papo, né, com, com criadores de jogos, acho que é uma ponte maneira que a gente pode fazer de trazer pra, de trazer pra galera, ah, né? Tá aí, o era muito bonito, lindo. cara, muito bonito. Tô, tô, tô, tô no aguardo mesmo dele. Eu falei pra você também que a gente pode trazer também um dos caras que, cri, que criaram Need for Speed e tal, só que Sim. a entrevista é em inglês, né, britânico, né? Os caras trabalharam na EA, no FIFA, no, nos primórdios do FIFA e tal, a gente traz também. Só Pô, que a, é... gente, a gente pode super fazer, a gente, a gente faz entrevista em inglês, eu vou tentando meio que traduzir Simultâneo ali pra galera, vamos tentar, cara, porque vamos. É, isso, isso ia ser. É, é, o, cha o chat tá pirando, o, chat. o Richard já tinha me falado disso. Eu tive é. essa mesma. Eu tive essa mesma expressão de, de vocês: de oh my god, vamos trazer o cara que criou o Need for Speed aqui, vamos. É, mas eu queria esperar o Richard falar, a verdade, na verdade, né? Pra, pra, pra gente. Né, no, pra não falar besteira, né, Richard? Então, você tá falando que a gente consegue trazer os caras, vamos trazer, cara. Vamos trazer, cara. Os caras são tudo meu amigo aí, pô eu tô, tô falando brasileiro, eu decido de vir a lata, mas tô falando você, assim, eu, eu trago os caras aqui tranquilo para fazer a, a, a, as entrevistas aí contigo e tal, eu acho que teria o um maior prazer claro. cara, de conversar com o cara cara, o cara conversou, por exemplo o, o, o Roger, né, que é um esse cara que, trabalha, que veio da Inglaterra para ajudar na construção da EA, quando a EA estava começando aqui há 20 20 anos atrás e tal, o cara tem uma história enorme com, com a área de jogos, eu acho que é, ele, ele contando na entrevista que a gente tava fazendo a primeira vez, ele contando, falou eu trabalhei nesse jogo, você jogou? Eu falei assim, cara, eu joguei esse jogo quando era criança, eu não tinha a mínima ideia esse jogo eu fez falei, parte ele, da agora eu, é, eu tô chocado agora que você trabalhando nesse jogo, porque eu vejo que, pô, você, quando, quando que imaginar, na minha vida que eu ia estar tá entrevistando um cara que fez o um jogo que eu joguei quando era criança, é absurdo, né? não, é absurdo, é, é absurdo o Luan perguntou aqui se rola com o Elon Musk também, cara, rola também, você acha? <risos> É, aí ia ser bom, hein, gente, aí ia ser bom, aí esse canal aqui ia pegar o partner rapidinho Já, já pensou, pô Já, já pensou pô. Ó, a gente, já tem, a gente tem algumas coisas aí pra conversar então, hein, Richard, vamos conversar então sobre o, sobre o Rafael aí pra O ver Rodrigo, a gente consegue. o nome dele é Rodrigo é, Agora Rafael, o Rafael... Não, o Rafael, o Rafael, o Rafael, é, é, graf, é, grafete, sei lá o nome do cara lá, ele tá, não, tá na, no, nos Estados Unidos, eu nunca tive contato com ele mas o Rodrigo ah, tá. que trabalhou nesse projeto, sim. Ah, tá. O Rodrigo que trabalhou nesse projeto. Ah, desculpa, eu tava confundindo. Vamos, vamos conversar, então, sobre o Rodrigo, cara. para ver se a gente consegue trazer ele nas próximas semanas aí, se ele tiver com tempo, né? Ó, e fazer isso aí. outro Rodrigo também aqui, que trabalha no desenvolvimento do FIFA e num jogo que a EA tá, tá desenvolvendo, que a gente não pode falar o que é, obviamente, mas ele é, trabalha, ele pode falar da experiência dele como desenvolvedor de, de, de jogos na, na, na EA e tal. Puta, cara, tem muita gente, tem muito, tem, cara, tem brasileiro trabalhando no Minecraft, trabalhando no Stella, a gente pode trazer também. Os caras iam vir com prazer, cara. Só Nossa, a gente tudo, 7, brasileiro? Né? tudo brasileiro? Tudo é, brasileiro? É, a maior parte é brasileiro. Parte cara, é que louco. É... A gente tem um amigo nosso em comum, eu o Zac, e o Zeke, o André, que jogava Valorant com a gente, que ele trabalha na EA também, na parte do, do time do FIFA também. É... André, André o quê? Ai, ah, Zé, como é que é o nome do André, Zé? eu não lembro só o nome dele, cara. Mas ele jogava, ele jogava Valorant... A Dura, André adura Dura. Aí, ó. A é Dura? A Dura. Provavelmente o Igor Diamante deve conhecer ele e tal, que também trabalha lá. Mas é. se investigar. Legal, tem muita gente, né, cara? Fernando ah. do bem por exemplo. Fernando do bem é um cara que trabalhou no Gears of War 5, uh, na Microsoft, né? Pra quem conhece Gears of War, que é uma franchise da Microsoft muito forte, tá, no estúdio da Coalition. Cara, o estúdio o da Coalition é... Ele é emblemático, né? Ele é Sim. emblemático. Eu, eu esqueci o nome que lidera o estúdio da, da Coalition, mas ele foi muito tempo líder de desenvolvimento de jogos na Unreal, né? Na Epic uhum. Games e tal. Então, o Ferguson. Esse cara tem um nome na, na, na indústria de jogos muito, muito pesado. Então, esse Fernando do Bem, inclusive, tem foto com o Ferguson. Então, assim, com o cara, com o cara né? Então, assim, é... Caraca. É o outro. Não, é outro eu, é... E, e, não só, e não só a gente fazer essas entrevistas, mas você tinha me dado uma ideia bacana também, que eu queria compartilhar com o chat, da gente ir nos estúdios, né, cara? Da gente poder ir lá e, e fazer uma live dos estúdios, né? Você tinha comentado também. É, da, o que que você, como é que você pensou nisso, cara? Como é que você acha que a gente consegue fazer para mostrar pra galera, para dar um, um sneak peek aí do que tá por vir? Sim, olha só. Em termos de estúdio, existem duas coisas que a gente pode fazer. Agora, na pandemia, não dá para fazer muita coisa, porque... Nem claro. estúdio está aberto, é tudo remoto. Os caras seguem rigorosamente a, a política da é, do governo aqui, né? De, de distanciamento social, de segurança e tal, tudo mais. É, então, tem é, não a gente não teria esse acesso. Mas dá para passear na frente dos estúdios e tentar mostrar onde é que fica os estúdios, as placas, entrar, entrar até na parte de onde você consegue ver a vitrine e tal das coisas. Então, assim, Vancouver é coberto de estúdios desde a Hatch Rod, a Relic, que faz o Age of, of Empires 5, tá sendo desenvolvido na Relic aqui, inclusive eu tava dando uma olhada ainda há pouco numa posição que eles têm é aberta lá para ajudar no desenvolvimento do jogo, tá quase para lançar, ó, a manutenção do jogo, né? tá quase para lançar, né? Então assim, tem muita empresa, cara, Relic tem, uh, não sei se você sabe, mas a CD Projekt tá vindo pra cá também, a CD Projekt oh. tinha uma parceira, é, uh, tinha uma parceira aqui que fazia alguns produtos pra algumas coisas do The Witcher, né, lá no. Na... O pessoal da Polônia lá, e agora eles estão comprando. Acho que estão comprando essa empresa e vai ser uma subsidiária da CD Project Projekt que eles pretendem desenvolver alguns títulos aqui, né? Acho que depois daquele fiasco que aconteceu lá com, com o Cyberpunk, Cyber é. né? Então, e acho como que é que cara... tá a City Projekt, cara, depois desse fiasco? Você sabe mais informações? Sei, de como sei. Que tá também? sei, sei. O, a City Projekt é o seguinte, bom, só para esclarecer o que eu acho que aconteceu ali na City Projekt, a gente comentei, Foi uma decisão executiva, não foi uma decisão técnica. Tecnicamente, os caras com certeza levantaram a bandeira e falaram assim: Meu, não lança, não lança. Só que o problema do desenvolvimento de jogos, cara, é que você tem que cumprir com o cronograma que foi estabelecido lá na E3, né? Os caras chegam, fazem uma puta divulgação, contratam o Ken Reeves e falam vamos lançar tal dia, você gera um compromisso absurdo com a comunidade, né? Eles já tinham colocado uma carta, não sei se você lembra, tinham falado oh, a gente decidiu fazer um, atrasar um pouco o projeto e tal, porque o nosso compromisso é com a qualidade do produto. Ou seja, eles já sabiam, se você recuperar essa carta... Tinha essa carta que eles publicaram para os caras que tinham estavam uh, na expectativa do projeto e tal. Mesmo assim, os caras foram uh, ali, com alguma decisão ali de, de, de executiva, vamos lançar o produto, e acabaram perdendo a reputação que a CD Projekt tinha, né? A CD Projekt construiu uma reputação com The Witcher, cara, que é difícil de tirar, né? Quando a gente falava em CD Projekt, falava, nossa, os caras fazem um trabalho fantástico. E eles só tinham feito um título, eu eu pensar tinham feito o um maldito título, que era o franchise deles, que é o The Witcher, fizeram muito bem. E aí, o que aconteceu depois do Cyberpunk, né, Deot? Depois do, que aconteceu do Cyberpunk é o seguinte, eles tinham um plano para fazer a parte de multiplayer, e isso tá na mesa de discussão pra ver se eles vão continuar desenvolvendo multiplayer ou não. Se o multiplayer não sair, significa dizer que o Cyberpunk vai ser enterrado no lixo. Se o multiplayer hum. do Cyberpunk sair, significa dizer que o Cyberpunk vai na mesma direção que o GTA tá. Só que aí você vai ter um GTA futurista ali, né, com as coisas do Cyberpunk e tal. Isso e tal. ia ser aí... muito maneiro também. Ia ser muito maneiro, você imagina se você tem aí Holy Play aí, naquele… naquele Boa, criaram, Cyberpunk né? RP, CPRP, vamos começar é. a falar CPRP. Que boi, ia ser muito maneiro se a CD Projekt lançasse isso. Mas você acha que, assim, igual você comentou, se não tiver o… É, se de repente não lançarem o multiplayer disso, eles, eles simplesmente enterram o jogo, não lançam mais nada, e é isso que vocês têm e acabou? Eu acho que sim, né, porque os caras tiveram uma negativa muito grande. Uh, eles já não estão presentes mais na, na, na Playstation, né? Sim, eles sai, é. uh, tiveram que reembolsar muita gente no, da Xbox, né? PC nem tanto, né? Só que acontece, chegou um ponto que eles estavam reembolsando e eles falaram pode ficar com o jogo, não precisa me devolver o jogo. Porque ainda estava no pipeline de desenvolvimento dos caras. então o seguinte, ah, vamos deixar a galera com o jogo, porque agora a gente foca em melhorar o jogo, resolver os problemas, e aí a gente foca no desenvolvimento do multiplayer. Aí a gente lança um, um patch, né, com o multiplayer, todo mundo já vai ter o jogo mesmo, aí vai ter a versão multiplayer, que vai ser meio na pegada do GTA, né, obviamente, naquela mesma pegada ali, e aí a gente vai começar a ganhar dinheiro de novo com o produto, recuperar tudo que a gente perdeu, né, prejuízo, como, como, como o GTA ganha, né, vendendo ativos dentro, se compra moeda é, interna. Né, é, pay to win, né, internamente, né, então assim, recuperar o dinheiro com essa estratégia. Só que foi pra discussão aí do tipo se vale a pena, é o que os caras estão dizendo, se vale a pena eles continuarem uma, com essa estratégia de desenvolvimento do multiplayer também, que vai mais alguns anos, né, para desenvolver isso. Sim. Então... O, o Luan fez uma, um comentário aqui que também acho bastante pertinente, que o Fallout tentou fazer o mesmo esse ano, é, tentou fazer o mesmo e não deu, deu, não deu em nada, né, com o Fallout 76, que inclusive foi, foi também um grande de um fiasco, né, que tentaram fazer ali com o 76 e também deu no que deu, né. O, o sucesso do Fallout 4 não... Não, não sobrepôs né, o, o, o fiasco do, do 76, né? Você acha que pode seguir para uma linha... O Cyberpunk pode seguir para uma linha dessas aí também? Eu, com certeza, eu acredito que talvez vá seguir, né? Porque eu não sei como é que tá em termos de, de moral do time, né? De se os caras ainda estão com coragem. Porque assim, ó, eu tenho certeza, Deot, que antes do lançamento do produto, todo mundo batia no peito. Pô, eu, eu sou do time de desenvolvimento do Cyberpunk. Eu não acho que tem mais isso, né? Eu acho que a galera... Uma coisa que eu percebi que é muito diferente, a, a crítica em cima de um produto de entretenimento é muito pesada, cara. É muito pesada. É porque trata tá com o coração assim... da pessoa, né? Também. Ah, poxa, ataca, cara, porque é um produto que você iterou, né? Você trabalhou por muitos e muitos anos pra, pra sabe, é, é, polir, né? Pra deixar do jeitinho certinho, muita arte, muita gente... Desenhando, modelando, trabalhando em conjunto, criando som específico para o jogo, é muito trabalho, cara, para você colocar no mercado e falar, odiei esse filme, odiei esse jogo, então é muito aí pesado. Aí vem, vem, um, vem uns filha da mãe que nem o Ricardo Hent, né, e fica dando, fica dando hate <risos> na galera, né, <risos> esses caras que tem canal de, de, de filme aí, tipo Território Nerd, é tudo velho. Tudo os caras não sabem nada de filme. E fica aí falando mal do filme, entendeu? Depois reclama que tem hate. Não sei nem se o Ricardo <risos> tá vendo a gente aí, mas... Depois reclama que tem hate, né? Fala aí. <risos> é, que, é, é uma outra... O, o, lance, o lance do... Eu, eu acho... Bom, aí é só um machismo, não tenho dado técnico pra falar. Mas eu tenho a sensação de que desenvolver um jogo... É mais trabalho que de fazer um filme. Sabe por quê? É, o, o jogo... O filme você tem o personagem ali, que são as pessoas que tem que atuar, certo? O jogo não, cara. O jogo você vai ter que construir o personagem, construir as, as animações para dar personalidade para aquele personagem. Então, você tem Sim. uma construção daquilo que vai ser é, parte do, do, do jogo ali, né? Então, é, eu acho, eu acho é, o impacto dessa. dessa uh, na, na, no desenvolvimento de jogo, O impacto da crítica na área do desenvolvimento de jogos é muito mais pesado, porque realmente a coisa que você construiu ali, né? Você. Eu sei que filme também deve ser muito pesado, né? Mas o jogo, eu acho que a galera sente mais. Essa é uma impressão que eu tenho. É, não só é as cutscenes, bom. né? Mas a gente tá falando justamente dessa criação de personagem que você tá falando. Pro, pro game, você tem que fazer não só as cutscenes, que seria a parte do filme, né? Que a gente tá falando, mas você também tem que fazer a parte de, de onde o cara pode andar, de, de fazer a barreira que ele não pode ultrapassar. Se ele vai atirar, como é que vai ser? Se ele vai recarregar, como é que vai ser? O que num filme, você dá a arma pro cara, né? Uma arma de brinquedo pro cara, ele atira e é aquilo. Agora, no jogo, não. Se você coloca uma arma na mão do personagem, você tem que colocar todo o código, né? E, e fazer as animações todas de como aquela arma vai atirar, de qual barulho ela vai fazer, de como ele vai recarregar. Aí, você imagina num jogo como o CS, por exemplo, que tem 30 armas diferentes. Cada arma diferente tem um tipo de tiro aí você vai fazer um FPS tem que fazer a, a tem, tem todo um negócio de física né da bala da onde a bala vai ir para onde ela onde, é, como é que ela vai sair como é que ela vai ter, vai ser o caimento da bala né tem toda essa física né de de é. de, de ser feita inclusive assim até a, eu tava com uma pergunta na cabeça ainda bem que a gente já chegou com esse com esse gancho que eu queria eu queria perguntar para você se você pode falar um pouco sobre como que é o desenvolvimento de um game do começo ao fim tipo o cara tem a ideia do game, que nem é. tem, tem, uma história, tem uma história muito bacana até que eu queria aproveitar pra contar, que é a história do. do, do de como foi criado o Game Boy, né, cara? Sabe como foi criado o Game Boy? A gente deve, deve ter visto isso daí, né? Não, não, não, não vi. Conta pra mim. Não sei. Da, não. da, da criação do Game Boy, o. o não, não lembro o nome do cara, o japonês lá. Ele tava. Ele, ele tava no metrô e ele via as pessoas brincando com a calculadora. Tipo, fazendo joguinhos com a calculadora, sabe? Porque Sim. naquela época não tinha o um Game Boy, não tinha um portátil que você podia ficar jogando, né? E é. os japoneses são muito de portátil. E os japoneses brincando com a calculadora. Ele teve a ideia de trazer um, um, um jogo portátil que as pessoas possam, né, jogar enquanto elas estivessem indo pro trabalho, no metrô e etc. E foi assim que surgiu a, na Nintendo a ideia do, do, do, do Game Boy, do primeiro Game Boy, né? Legal, e é aí só... É, é, é mais ou menos assim, a, aí ó, Gunpei Yokoi, aí ó, o, o, o japa, esse aí mesmo, Gunpei Yokoi, esse mesmo. Então, eu queria que você comentasse um pouco pra gente, né, porque tem gente que, assim, gosta muito de videogame, mas, igual você falou, fala, ah, eu não gostei desse jogo, esse jogo é uma merda, tá, mas não sabe qual que é a, a grande é. dificuldade, né, que, que tem. Então, fala pra gente, do começo ao fim, cara. Do começo ao fim, uh, pra gente começar aqui, na verdade, separar o joio do trigo aqui, Delote, é o seguinte, é... Tem vários tipos de start um jogo. Por exemplo, em empresas grandes, uh, vão pegar a EA, por exemplo. A EA ela já tem franquias ali dentro, estabelecidas. Então, a franquia, você não tem muito espaço criativo. Você simplesmente, uh, o que vai acontecer, você vai executar o que está no pipeline para desenvolver de melhoria do jogo para o próximo lançamento. Tanto é que o FIFA, ele sofre mudanças de mecânica, né, basicamente, uh, a cada dois anos. Né? Então, você, exemplo, a gente tem o FIFA agora em 2021 e agora em setembro eles vão sair uma, um novo FIFA, que não muda muito em termos de mecânica, mas no próximo já vai sair com uma mudança radical, né? Assim, então, se você ó, acompanha a FIFA desde o início, o é. FIFA, FIFA International Superstar só que ele mudou muito em termos de mecânica. Então, começo do jogo pode surgir né, nesse sentido, quando você já tem uma, francha, uma franquia estabelecida. É, empresa grande é muito comum o publisher já chegar e falar assim, olha, eu quero que você desenvolva um jogo assim, é, e aí você já não tem muito espaço é para criar também, porque o cara já te passa ali mais ou menos uma ideia geral do que ele está esperando. É tipo o produtor de um filme, né? Eu estou pensando em fazer um filme assim: que sei lá, a pessoa corre no meio do mato, aí tem um urso perseguindo, aí o urso pega, e depois eles vão para outro planeta, as viagens assim. O cara te dá um briefing desse tipo, e aí os caras têm que prototipar coisas mais ou menos na direção é, daquilo que eles estão é, pensando em desenvolver. Isso é muito diferente, esse começo ele é muito diferente, por exemplo, de empresas índices e tá? tal, empresas um pouco menores e tá? tal. A gente vai falar das diferenças brutais de uma empresa e outra e tal. Porque a Indy você escreve tudo, você tem ali, é tudo tão pertinho, é tudo tão pequeno, é todo mundo junto trabalhando, né? Que aí você tem um cara que escreve ali certinho a história, como é que vai ser e tal, etc. Eu não tô dizendo que isso não aconteça em grande empresa, acontece. É, só que acontece quando a grande empresa decide e fala assim, a gente vai investir numa no, num novo IP, né, que é um Intellectual Property. Aí tem todo esse processo é, gigantesco. é quando isso acontece, é, qual, quais são os passos? Né? Alguém escreve mais ou menos, delinha a história, de, delineia as histórias, os personagens que vão estar envolvidos na história, quem são esses personagens? E aí, através desse briefing, os artistas começam a fazer sketches do que seriam os personagens e tal. E o cara que está... É, delineou a história, falou assim, ah, não gostei desse personagem Ele não gostou, não é por causa do desenho não é? a gente não tá, Os caras não estão mais falando da qualidade do desenho Porque todos os profissionais lá estão com qualidade absurda Ele já está falando, tipo, eu acho que esse, Não tem a cara do personagem, você está entendendo? Que uhum, eu gostaria uhum, Eu gostaria uhum. de um cara mais carrancudo, de um cara mais Barbado e tal, não sei o que, uma mulher mais Assim, assim, assado e tal que O cara então... tem imaginação e o desenho você tem que tentar tirar Da imaginação do cara e botar no papel né? Isso que é o complicado, né? Isso, exatamente, então assim, é, é, esse é o ponto, então você faz esse protótipo, e aí em paralelo a isso, você conversa com a equipe de desenvolvimento, que não é assim a equipe de desenvolvimento que mantém um determinados jogos que existem, geralmente você separa uma equipe que tá lá dentro, ou você contrata gente de fora para trabalhar no novo IP, né por isso que aparecem as vagas lá, a New Hiring for New IPs, né e aí contrata uma equipe de fora totalmente não enviesada com os produtos que a empresa já oferece, né? com uma visão diferente, criativa e tal, nova e tal. e os caras fazem protótipo, porque quando se fala de, de personagem, aí já começam a vir algumas discussões do tipo em que ambiente essa pessoa vai estar. Tá? Isso é, é um trigger importante para você definir como é que vai ser a, a, os mapas, né? como é que os mapas vão ser, né? Qual, é, tem puzzle ou não tem? Que, que tipo de retórica é responsível, não é? De terror não é? Várias coisas que Ajuda na construção do mapa. Depois disso, essa equipe de desenvolvimento que foi alocada para o projeto, o cara vai tentar absorver. Falar o seguinte: legal, a gente entendeu mais ou menos o conceito, né? Você, conceito geral, estão se fazendo personagens, estão mais ou menos criando alguns sketches de mapa e tal. É, agora, quais são mais ou menos, o que, que você vislumbra, né? Como. É, funcionalidades que o, o personagem principal vai ter, né, que o, o player vai estar tá controlando e tal, aí o cara conversa um pouco sobre mecânicas, aí o pessoal vai e constrói os protótipos, a gente chama isso de, de estágio de grey blocking ou white boxing, é, que é o seguinte, a gente faz tudo com, com capsule, com tipos primitivos, né, de, de modelos 3D, né, é, você faz ali um Usa uma cápsula, usa um, um, um cubo e tal. Empresas que têm muito dinheiro, né? Como esses grandes estúdios, o cara dá até tempo de o cara desenvolver uma mini, um, um, um, rough, um Rough 3D Model, né? O cara já bota o 3D Model ali. Porque, é, é, eles tentam evitar de chegar no, nos mínimos detalhes na prototipagem, porque para ficar legal, você teria que criar animação. Né? Se o cara curtiu, a prototipagem e tal, ó, é mais ou menos isso que eu estava imaginando, mais ou menos o terreno. Aí eles passam para a próxima fase, que é o seguinte: agora vamos desenhar os personagens de verdade, modelar e criar algumas animações. Aí ele passa para a segunda fase de animações e tal, e aí vem o, o, o, o aval, fala assim: ó, vamos prosseguir esse projeto. Eu curti, vamos prosseguir, vamos injetar grana, montar o time e tal, etc. E aí o projeto começa o processo de desenvolvimento, né? Que aí geralmente é o uso de recursos que já estão prontos de outros jogos, contratação de novos funcionários para. Para aquele jogo em específico ou o uso dos recursos que já estão lá, né, de pessoas que já estão lá tá trabalhando. E aí. Normalmente e aí vai. eles contratam gente para esse processo, eles normalmente contratam temporários, é isso? Isso, muito. Acontece muito isso, né? para uh, Os trabalhos são muito contractors, né? Aqui no, na parte de desenvolvimento <risos> de jogos e tal. Porque é, é um projeto ali que vai ser feito, é, uma, é um título novo, você não sabe se aquele título vai virar uma franquia e tal, e não tem para que você manter o funcionário ali, né? Você já tem uma equipe lá dentro que vai manter aquele produto, caso você entregue aquele produto. Se for um produto standalone, né, tipo de, de história experiência sem conteúdo online, aí você é contratado, faz o produto, tchau e benção. Se você for muito bom e se destacar, os caras te retêm, sabe? Uhum, mas uhum. se não, você faz o trabalho e sai fora. É muito diferente de um estúdio pequeno, é, The Otis. Você acredita que se eu te disser que a, a, a parte criativa do desenvolvimento de jogos hoje não vem de estúdio grande, mas vem de estúdio pequeno? Como assim? Te... Os estúdios te... grandes contratam, subcontratam os pequenos para fazer esse trabalho? Isso, exatamente. O que acontece é o seguinte: Estúdio Grande não tem muito espaço dentro da agenda dos caras para construírem novos IPs, né? Novos IPs, né? O que eles. Eles continuam dando manutenção e evoluindo os títulos que eles já têm, as franquias e tal. O que os caras fazem é, eles observam o que os grandes estúdios indies estão fazendo. Se o título é fantástico, eles acabam comprando aquela empresa lá para trabalhar para eles e tal. Então, uhum. tem muita empresa grande que tem vários, várias subsidiárias espalhadas aí pelo, pelo mundo inteiro. Por exemplo, a empresa que tá fazendo o Age of Empires, que é um jogo da Microsoft, ela é uma subsidiária da Sega. A Sega é dona da Relic. Então, uhum. você tá trabalhando na, na Relic, mas você é funcionário da Sega. Então, assim, isso acontece muito, né? De, de grandes publishers e empresas de jogos super tradicionais serem dona dessas uh, microempresas. E o que acontece? Como você, na empresa pequena... Você tem muito espaço para criar, as tuas criações acabam sendo tomadas né, por, por empresas uh, maiores e tal. Uh, isso é bom para os maiores estúdios em... pequenos? Oi? Isso, isso é realmente bom para os estúdios pequenos serem comprados pelas grandes? Puta, para o dono da empresa é uma maravilha. O cara, o cara vai ali. É o que aconteceu com a Biohazard: a Bio né? uh, uh, aconteceu com algumas empresas aqui que eram de eram super pequenas, tinha ali um grupo ali de 50, 60, decidiu um investidor falou assim, quero comprar essa tua unidade, você vai ser, vai ser parte da minha unidade. foi o que aconteceu com a aquisição da, da Blizzard com a Activision, a fusão, né, da Blizzard com a Activision. Eu sei que a, Blizz, a Blizzard, a e a Activision são dois gigantes, né, mas um era maior que o outro por causa da franquia, né? Sim. Ah, vamos vamos vamos vamos contar, né? A Blizzard é eu digo para você que a Blizzard ela excel, né, em tudo que ela faz em termos de jogo, né? Mas, fora o WoW, que jogo mais fantástico a Blizzard fez, né? Assim, ela tem muitos títulos legais e tal, tem, tem o, o... Esqueci o nome de jogo o de tiro, o tiro Star... deles lá. Star... Tem, tem, tem, tem um, tem um na, na, no espaço, não tem que eles fizeram também? É, o jogo de tiro deles <risos> lá, eu esqueci, aquele jogo multiplayer. Um jogo por acidente que saiu... Tudo, tudo que os caras fazem, fazem de extrema qualidade. Starcraft, eles... Overwatch... É. Overwatch, exatamente, Starcraft, e... StarCraft, assim, tudo que os caras fazem, eles fazem de, de grande qualidade, agora quando você vai com, comparar esses jogos versus o competitivo de E tem o Diablo jogos... também, né, desculpa, só pra, só pra resaltar, tem o Diablo também, né, que da Blizzard, certo? Diablo é da Blizzard, né? É, o Diablo, o Diablo. Então, assim, você vê, você vê a quantidade, você vê esses jogos que eu estou falando, são jogos de qualidade e tal, e os jogos que permanecem, na, o Hearthstone também o de carta e tal, mas o jogo permanece, quando a gente fala de Blizzard, a gente já pensa no WoW, né? Fala assim, puta, esse é o título que marcou a, a história de muita gente. Mas quando você vai comparar a Blizzard, por exemplo, com a Activision, a Activision tem o um Call of Duty, cara, que arrasta milhões já há muitos anos, entendeu? Então o número da Activision é muito absurdo uh, em, em comparado ao que a, a, a Blizzard consegue fazer, né? Agora, lógico, a Blizzard, você ir trabalhar na Blizzard, cara, é o selo... É o, é o último, é o selo que você tem pra porta de entrada em qualquer empresa de jogos depois, sabe? Eu fui engenheiro Caraca. de software ou fui designer da Blizzard. Aí todo, até o Bill Gates te contrata pra ser designer dele. Caraca. Assim. <risos> Caraca. Mas vamos, vamos voltar, só que você estava falando da parte dos sketches. Eu queria só, só finalizar essa parte do processo também pra gente não não desviar muito do assunto, então a gente chegou até a parte dos sketches, né, galera? Quem chegou agora, a gente tá conversando com o Richard, que é professor de Game Development aqui na, na, na Salle de Vancouver, aqui no Canadá, e a gente tá falando agora sobre o desenvolvimento de games do começo ao fim, né, de, de, desde a ideia inicial até o jogo tá na, no seu console aí, né? Então a gente parou agora na parte do, dos sketches, né, Richard? Então os caras fizeram ali o um mock-up, né, mostraram pro diretor, ele aprovou, e aí? Isso, o cara aprovou, aí ele monta, ele monta a equipe, né agora a gente vai montar a equipe, vai tocar o projeto pra frente, vai fazer um cronograma que seja dentro daquilo que a empresa é, tá esperando e tal, e aí os investimentos vão ser feitos, aí o desenvolvimento começa, se monta a equipe, a galera começa a codificar a infraestrutura do jogo que vai ser necessário para aquele jogo, verificar se o jogo é multiplayer ou não e tal, e aí vai. E a mesma coisa do lado do desenvolvimento da arte, né? Aí da arte outras, outras áreas da arte são acionadas, né? O pessoal de de animação, pessoal de mocap, caso você queira ter uma realidade no movimento, né? Como o FIFA tem. É, a parte de sound designer, né? O cara que vai, vai lá no meio da floresta, aqui no, nesses parques a gente tem capturações da natureza, se o jogo tiver. Sabe? É lógico que empresas como essa, Deus, tem bancos de sons absurdos, né? Já tem um banco muito grande. Mas quando é novo IP, os caras querem surpreender. É, os caras querem surpreender em todo aspecto de. de, de é, no desenvolvimento daquele jogo que eles estão entregando, né, dentro do produto. E aí vai. Eu, eu lembro que nessa aula da La Salle que eu fui, eu fui nessa, nessa parte da, de, de sound design também que tem dentro da La Salle, né, e eles me mostraram até o, o chão de areia, né, que tem, que tem dentro, porque aí o personagem vai pisando e o cara realmente tem alguém pisando na areia, faz clac clac, clac, clac, clac, clac na areia, e eles gravam aquele som do cara pisando na areia. Ou tem uma outra sala que não é com areia, é com, sei lá, neve, ou, ou terra, ou, ou sei lá, asfalto, né, e tem o som do cara pisando naquele, né, e isso é muito maneiro, a parte de som do jogo é uma das partes mais importantes também, né, e, e, eu, eu, se, e eu poderia te dizer que assim, me, me corri se eu estiver errado, mas eu acho que é uma das partes mais negligenciadas, né, que ninguém para para pensar e fala, puta, peraí, Olha o som do jogo. Ninguém para... Todo mundo olha o gráfico, né? Mas ninguém olha o som do jogo, né? É, tira... Mas já parou pra pensar? Muta o teu som do jogo. Vê se não fica um vazio absurdo. Exato. ficou horrível, né? Ficou horrível. horrível. Fica horrível. É, o feedback... O feedback no jogo é muito importante. Aí existem vários tipos de feedback no jogo. A animação é o feedback mais óbvio e o som também é o um feedback mais óbvio. Mas tem feedback de texto tem é, feedback de partícula também né? a partícula é um dos mais importantes que você vê aquele brilhar na câmera explosões e tal isso faz muita diferença então é, isso é um outro aspecto que é analisado dentro do jogo é como você vai dar feedback para o usuário que ele consumiu um item que ele usou um item sabe como ele está usando um item isso é esses detalhes essa riqueza de detalhes por exemplo que a gente você estava comparando com a questão do cinema que é muito diferente, né? Você paga um ator, então ele segura uma arma, vai lá e atira, é a interpretação dele. Mas no jogo você é você que tem que desenvolver isso, tem que desenvolver Sim. esse comportamento, retorno, feedback e vai e tá? tal. Sim. Então esse é, o, aí... esse é o processo. E aí, beleza, aprovou o som do jogo, beleza, a, a, onde é que a gente parou? A gente tava falando do som, e aí aprovou o mockup, e aí como é que... É, eu, eu, até falando de novo da La Salle, mas é que tem várias áreas... Diferentes dentro do desenvolvimento de games, né? Então você Sim. tem o cara que faz o character design, você tem o cara do som, você tem o cara do cenário, você, né? E aí, como é que funciona depois a, a, na prática isso, cara? Como é que funciona o desenvolvimento na prática? É, na prática? na prática é o seguinte: existe um cara, existem algumas pessoas no meio desse processo, porque assim, são vários profissionais de diversas áreas trabalhando, né? E de alguma forma você precisa integrar o trabalho de todo mundo, né? De, que tá tudo sendo desenvolvido separado, precisa ser integrado. Então existem, obviamente, os líderes técnicos ali que estão, são responsáveis pela, por essa integração. E, geralmente existe um profissional técnico também que faz isso, que ele é chamado de pipeline engineer. É o cara que está ali para desenvolver ferramenta para facilitar essa comunicação entre os profissionais e tal. E, de repente o cara que gera um modelo, já joga o um modelo numa pasta através de uma ferramenta de maneira automática, que já cai para o cara que está desenvolvendo a mecânica do personagem. A animação do cara já é colocada num determinado lugar que é feito a, a, o bind da animação do esqueleto que o cara construiu, do rig que ele construiu o personagem em determinado lugar. Então, diversas ferramentinhas que ajudam, que auxiliam na, na, no desenvolvimento desse processo. Mas, assim, e obviamente existem reuniões, né, quando são é, é, convenientes entre esses grupos de pessoas e tal, para discutir é, se está se refinado, se era o resultado que se esperava e tal, uh, se está tendo um comportamento... Assim, às vezes, por exemplo, um desenvolvedor, ele acaba detectando... É, ele acaba percebendo uma coisa que seria interessante quando ele tá desenvolvendo gameplay, por isso que tem o gameplay engineer, né, o cara que é focado em desenvolver mecânica do personagem, fala assim, sabe que seria interessante aqui a gente fazer desse jeito aqui, e acaba mudando um pouco o comportamento do personagem, isso muda às vezes a, a característica do personagem, muda a personalidade do personagem, muda a animação. Olha só, uma, uma percepção que o cara teve na mecânica. Um exemplo, um exemplo engraçado, meio tosco de falar disso, mas é o próprio GTA que vocês estão jogando agora. O GTA... Esses acidentes, não sei se você viu, tem muito, muito vídeo, exatamente, muito vídeo no YouTube falando, é, falando dos acidentes engraçados que acontecem no GTA, né? Uhum, e aquilo, uhum. aqueles acidentes engraçados, de o um cara tipo voar 500 metros, ou carro flutuar, ou capotar, acontecer as coisas engraçadas, aquilo são bugs, cara. Aqueles, aquilo Sim. são bugs que, de maneira deliberada... Uh, de maneira deliberada, a Rockstar percebeu que isso gera alegria. Porque no final das contas, se você tira um sorriso de alguém na hora que você entrega o produto, você já conseguiu vender o produto. E aí eles então não eles arrumam deixam... porque são é uma coisa interessante pra eles deixar. são é uma coisa interessante pra eles deixar. Outra coisa, mod, mod não é um negócio oficial da, da, da, da, do GTA, cara. Sim. Mod é um hack, cara, do GTA. Você abrir o binário, construir os, os mecanismos pra você alterar os jogos, colocar coisas que tem no Brasil, carros, bobs, esse tipo de coisa... E, e, e são bugs, cara, só que os caras deixam porque eles perceberam que existe uma comunidade muito maior do que, do que eles imaginavam que criava circunstâncias. Por que, que eles não oficializam isso, né? Você para pra pensar, por que, que não oficializa isso de vez? Porque aí ele, os caras vão perder o, a receita de maneira oficial, tá dizendo assim, eu quero perder o dinheiro de quem quer pagar pelos meus, uh, pelo, pelo, pela minha moeda interna e tal. Então eles deixam assim todo mundo fica feliz. Quem quiser pagar, paga. Quem não quiser, usa o mod e se diverte aí que a gente também não vai fazer nenhum apelo. É porque tem que Agora, uma coisa interessante, é forma. Você, você pensar, Delti, é o seguinte, por que que um bug no GTA... Para pra pensar aí e ver se você consegue me responder essa aí. Por que que um bug no GTA não tem tanto impacto quanto um bug no Cyberpunk? Agora, porque, pra Porque eu, ó, eu, eu acho que a minha, a minha percepção sobre essa pergunta é a seguinte... Primeiro, GTA já, era, já é um jogo bem antigo e, e, e eu acho que a galera já, já tem um sentimento de que sabe que o jogo tem esses negócios e gosta desses bugs, igual você falou. E o Cyberpunk, as pessoas estavam esperando que fosse uma coisa perfeita. Então eu acho que é muito mais a percepção de, de, do, do, que, do que o público tá esperando, entendeu? É igual, o público tá esperando que eu chegue aqui e eu tenho uma luz atrás, que eu fale de um jeito específico, do que é o meu jeito de falar. Se eu abrir a live e tiver você aqui, por exemplo, que é outra pessoa, né? A pessoa pode. A pessoa vai embora, a pessoa tá, tá aqui pra né, assistir uma pessoa, lá ainda tá em outra pessoa. Né? Entendeu o que eu quero dizer? Sim. Entendi. É, é mais ou menos nessa linha ou tô errado? Não, você tá certo, você tá certo. Só que tem um detalhe. Se você conseguir encontrar esse vídeo, deve ter. As primeiras versões do GTA, a expectativa é que fosse uma simulação. Uhum. Do, do mundo Como a gente tinha o Second Life Uma né, simulação do que já existia é, Na vida real Só que como ele começou ainda nos primórdios Onde a gente tinha os gráficos mais tosco Não tinha esse grande impacto Então a galera foi evoluindo com o GTA Porque o GTA ele passou por evoluções gráficas E a galera foi tipo, por osmose Se acostumando é o que você falou Se acostumando com esses problemas uhum. E, e, a, e, a, e a, assim, a, a Rockstar Não tinha uma reputação como a, a, a CD Projekt teve a reputação. Então, a galera massacrou a, a CD Projekt. É isso que eu falo. Eu senti muita pena, com, porque eu joguei o jogo de maneira lisa no PC, deu um bug ou outro ali, que, pô, é, sabe? Fala assim, totalmente irrelevante para a história do jogo e tal. Pô, até eu fiquei extremamente é, aficionado com o relacionamento do, do Vi, né? Eu peguei o Vi, o cara da corporação, extremamente aficionado do V, com aquela, com a, com a Painá, que era a, a, a mina do deserto, entendeu? Eu achei muito bom o relacionamento que os caras construíram. Sim. Negócio sagaz, assim, sabe? Aí a crítica chegou em cima e arrebentou. Eu, eu não sei quanto de resiliência os caras vão ter pra aguentar e continuar o, o, o, o, o produto, entendeu? Porque o produto é, é, é fantástico nesse sentido. Não, é? eu, eu penso a mesma coisa, assim. É. Eu, eu vou te ser sincero que, pra mim, o que aconteceu com o Cyberpunk, cara? Pra mim, uh, foi um negócio que... Eu, fui, eu me deixei levar, cara, pela crítica. E o meu hype do jogo, ele caiu pela crítica, assim. Eu, eu me deixei levar. Eu, eu me deixei levar demais, assim, sabe? Pelo, pelo que a crítica tava falando. E aí, eu, tem bugs que eu nem percebia que existiam. Que eu comecei a perceber depois da crítica, sabe? E que é. também, pra mim, não fazia sentido nenhum ter essa crítica toda. Entendeu? Em, em cima do negócio. Então, é, é uma parte importante também a... a a crítica também às vezes pega um pouco leve, sabe? Com o negócio, porque acaba minando todo um trabalho de oito anos que foi feito. Sim. E esquece de pensar que por trás do jogo existem seres humanos que trabalharam nisso. Que tem gente que. Né, tem gente que tá ali a vida inteira trabalhando nisso, né? E, Sim. Sim. porra, era o filho do cara, sabe? Filho daquela empresa. Sim. E aí, mina tudo isso e você vê uma empresa com potencial tão grande quanto a saber quanto a, quanto a CD product é, sair do mercado, de repente, né, por causa disso, ou, ou, ou acabar perdendo uma fatia de mercado por causa disso, é muito triste, cara. É muito, é muito triste, triste, cara. <risos> Porra, é, nem me fale. Eu acho que os caras realmente perderam a mão no produto. E outra coisa, eu vou falar pra você, o tipo de jogo, esse de qualquer, qualquer desenvolvedor, seja ele, é, o desenvolvedor do Mario Bros., ou o cara mais noob e tá, tal, olhar o jogo, o, o, a, o sistema para manter que foi construído é extremamente ambicioso, cara. Você tá tentando reconstruir é, uma Second Life, que é o que o GTA já tá aí há sei lá quantos anos no mercado, né? Com a expectativa Sete da versão 6, né? É, e os caras tentaram construir isso em 8 anos. É muito ambicioso o projeto, porque o que mais reclamaram, né? A questão da, da, não da continuidade da história, não da história, mas reclamaram muito do comportamento da inteligência artificial. É muito difícil implementar AI, cara. AI que seja realista. E se você olhar as AIs do, do GTA, quando você olha por um aspecto história, elas são muito compelling, né? Elas são muito. Uhum elas te apegam no jogo, falam caramba, que história maneira desse cara, pô, virei isso e tal, etc, blá blá, é pesado no GTA você não sente esse amarramento com o personagem, eu tô vendo que a galera tá tendo um amarramento do personagem com roleplay, que as pessoas estão criando seus próprios personagens, né? É, eu tô apegado ao meu agora exato, então, assim, você percebe a diferença de atmosfera aqui, os caras, eu acho que pisaram, perderam a mão numa empresa isso me parece, isso tá me cheirando, cara, é competição braba de empresa grande. Fala assim, vamos ferrar a CD Project que os caras são grandes, sabe? E acontece. É. Acontece, né? É, é, é, o que eu ia, é o que eu ia falar, essa é a próxima coisa que eu ia falar, na verdade. De ter concorrente grande querendo ferrar porque tá vendo que tá tendo sucesso. E assim, não só no mercado de games, mas isso acontece em qualquer mercado, cara. Quando a empresa é grande e vê que a outra pequena tá começando a ganhar uma fatia de mercado maior, ela vai lá e dá um jeito de ferrar a empresa pequena. E assim, isso é capitalismo, cara. Isso é... <risos> É a guerra, é, é um mundo cruel mesmo Entendeu? E, e fa fazem isso A gente tinha batido um papo Inclusive sobre quando a gente teve aquele ataque né Que eu te falei do ataque que teve aqui na minha Twitch e, e você chegou a comentar isso pra mim também Você falou, cara, você tá crescendo no Twitch Então vai ter gente que vai ter inveja e vai te atacar Vai. Né? E isso vai acontecer com, com, com todo mundo, cara. E é, o que a gente tem que fazer é só estar preparado para isso e continuar com um bom trabalho. Que eu acho que é o que a City Project tá fazendo agora, né? Continuando com um é. bom trabalho, tentando reparar pelo, pelos erros. E não só pelo erro, né? Mas também tentar mudar a imagem que, que, que, que rolou deles, né? A imagem que ficou deles, né? Sim, uh, também, uh, o pessoal uh, falando sobre ataque também,